alunos do ensino médio de toda a região e é uma grande oportunidade para que esses alunos que sonham com uma carreira profissional possam vivenciar o que é realmente o um ambiente universitário. A FEPRO, que é a Feira das Profissões, é esse novo espaço então que a FSG está abrindo para que os alunos do ensino médio então venham até a FSG e possam conhecer os nossos espaços, nossos cursos e conversar com os nossos coordenadores para tirar suas dúvidas com relação ao seu futuro profissional. A gente faz em todas as IES do grupo, é um evento institucional já da, do Grupo Cruzeiro do Sul, né? É, e é uma oportunidade, na verdade, que a gente tem de chamar todas as escolas para conhecerem a estrutura, professor, é, espaço físico. Então, assim, é um dia, é um, um dia único, importantíssimo, que todos os alunos podem entrar e conhecer realmente tudo. É uma festa, na verdade, acaba virando uma festa mesmo, né? Bom, nesse dia, então, a gente recebe aqui um público aproximado de 4 mil alunos do ensino médio, são praticamente 50 escolas que vêm visitar a FSG. A feira, a FEPRO, é uma oportunidade única, né? Porque ele consegue, num mesmo momento, visitar várias, vários cursos, conversar com profissionais atuantes nas áreas. E isso faz com que ele consiga se aproximar um pouquinho dessa possibilidade de futuro. É excelente, né? É uma oportunidade onde a gente consegue reunir várias, vários segmentos, várias áreas e ter isso tudo no mesmo lugar, no mesmo momento. E a gente está muito em dúvida ainda sobre o que fazer ou qual o curso desejado e assim a gente pode conhecer os outros e ter certeza do que a gente quer fazer, né? Bom, no meu caso eu já sabia exatamente o que eu ia fazer, mas veio o terceirão, veio um monte de confusão, aí não sai mais, mais o que fazer. Olhar um guia de profissões é uma coisa, né? Ser indicado por um pai para fazer algo é outra coisa. Agora, eles terem o contato com a realidade do, da univers, do centro universitário, da faculdade, enfim, eles se aproximam e têm um, uh, um retorno maior para a escolha da profissão deles, né? Eles assumem uma responsabilidade diferente, até né? porque... Quando a gente pergunta para eles qual é a diferença entre o ensino médio e o ensino superior, eles falam da questão da responsabilidade. Então, aqui a responsabilidade é diferente, eles têm uma autonomia maior. A gente está falando de um sonho de cada aluno deles. Então, a gente precisa estar muito atento e dedicado com toda a nossa equipe para que eles possam é, vir aqui conhecer a instituição.